Olá, meu nome é Leila, eu sou arquiteta e moro em Goiânia, Goiás. Passei aqui para contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o Rogério e a minha vivência que ele me apresentou, onde ele me apresentou o programa Experimente a Paz. Então, o que acontecia comigo que me levou a ter essa conversa com o Rogério? É eu me descobri dentro de um processo de autoconhecimento que eu estou vivendo é, descobri uma dificuldade enorme que eu tinha e que sempre me gerava angústia quando eu pensava nela e por mais que eu buscasse aplicação de métodos que é, eu tenho aprendido com autoconhecimento para que essa dificuldade fosse vencida, eu não conseguia e por mais que eu tentasse é, transpor aquela aquelas dificuldade, é, me parece que aumentava ainda mais a angústia e aquele sentimento de que era impossível. É, então, por isso que eu me permiti experimentar o método do Rogério e, e quando ele me mostrou aquele método simples, eu, eu no primeiro momento não acreditei muito mas mesmo não acreditando muito na eficácia eu me permiti aplicar e viver tudo aquilo que o Roger estava me colocando por uma hora de sessão que a gente fez eu consegui no final simplesmente extasiada assim eu consegui ver que ele que aquele método dele funciona e, e que pode sim ser usado sempre que a gente é, encontrar uma dificuldade no mesmo sentido da que eu, do que eu tinha, porque esse, o processo que eu estou vivendo ele é muito grande, ele é muito, é, muito complexo porque está trabalhando todas as dificuldades internas e e, e, e, ao mesmo tempo, dando passos na direção de uma vida muito mais plena. É, só que, mesmo assim, a gente tem algumas travas é, que nos impedem de ir além, em determinada área. Então, a dificuldade que eu apresentava, sempre que eu pensava em, em falar dos meus sentimentos para as pessoas que eu confio, eu tinha vontade de falar para os meus sentimentos, para as pessoas é, da, da minha confiança e aquela vontade ela era sufocada e na mesma hora aparecia uma angústia muito grande e uma incerteza é, e, e assim a palavra impossível aparecia e eu não conseguia avançar diante disso então é, quando essa dificuldade foi vencida quando eu vi no final da sessão eu vi aquilo tudo sendo dissolvido uma força muito grande dentro de mim apareceu no lugar daquela angústia no lugar daquela daquela palavra impossível surgiu surgiram possibilidades surgiram a palavra veio a palavra possível a palavra soluções é, então eu consegui ver sim soluções, eu consegui ver a possibilidade de caminhar naquela, de, de, naquela direção onde eu sempre estava de onde eu estava sempre fugindo. Então é, eu consigo hoje vir aqui falar para vocês que vale muito a pena a gente vencer os nossos medos. Porque os medos, eles, eles vêm como, como muros que nós mesmos construímos para que a gente não caminhe em uma direção. Mas se você é, está disposto a ser uma pessoa melhor, a viver é, todos os recursos que você tem de uma forma plena e, e feliz, então... Vale a pena, sabe? Vale mesmo a pena você começar a observar naquele medo. Uh, por que daquele medo e por que daquele muro que você está construindo ali? O que será que você está escondendo atrás daquele muro? E, e quando o Rogério é, me conduziu no, no processo dele, é, o que aconteceu, o que eu é, senti foi isso. Sabe? eu consegui ver além daquele muro que eu tinha construído um lugar muito mais bonito e nada na minha imaginação poderia superar eu poderia construir aquela aquele lugar bonito que que estava lá atrás daquele muro e na verdade o que eu fazia era o contrário na verdade na minha imaginação o, atrás o medo né e, e aquele muro que aquele medo construiu escondia e, e uma coisa que na minha cabeça era horrível e por isso eu não queria de jeito nenhum caminhar naquela direção até mais